Só galerinha, tô aqui no, no meu computador Aí a gente vai aqui, ó Vou ensinar como criar um bot Você vai tá aqui, ó No portal do desenvolvedor Vai tá pro... Vou entrar aqui as minhas aplicações Você vai clicar aqui em novas aplicações Você vai clicar aqui em suas aplicações Aí, por exemplo, sei lá Vou usar aqui... Deixa eu ver Máximo Eu vou usar máximo por que vai ser o máximo é porque o, no, o meu nome é máximo em inglês não sei vamos aqui o nosso como aqui né a gente vai estar tá aqui né a gente vai criar aqui uma descrição por exemplo mas eu não vou colocar, né, porque esse aqui eu, vou, eu vou excluir, né, depois que eu terminar esse vídeo, esse teste. Aí eu vou colocar aqui, esse aqui, né, aí você vai literalmente criar. Aí, você vai, ó, pra não dar erro no site que a gente tem aqui, a gente já tem que ativar aqui, ó, cadê? Os privilégios da tua aí a gente vai clicar aqui em robô a gente vai aqui ó em eu vou colocar ele como administrador né? ele não vai ter acesso a nada eu vou aqui ó e eu vou colar e acessar ele pra ele entrar no seu servidor certo? aí a gente vai ver que ele tá certo aqui eu vou convidar ele pro meu servidor eu vou autorizar a entrada dele Aqui que em tá Pra provar Aí, vocês vão ver que Ele aut já autorizou e ele Ele está off aqui, né? Cadê? Ele tá aqui, off Aí, o que você vai fazer? Você vai copiar aqui o toque dele Cadê? Copia dele cê Vai aqui, ó, a gente esse URL aqui eu vou aqui traduzir para português você vai iniciar ele aqui ó você vai iniciar novamente você vai ter que autorizar a entrada dele deixa eu fazer aqui não se não aí para eu deletei aqui esse bot aqui eu vou usar ele aqui ó novo você vai usar aqui o seu toque por isso que eu falei para você copiar o toque eu vou aqui, ó, você vai gerenciar ele, né? Você vai aqui em moderação. Ele já vai criar os seus próprios... Seus próprios comandos, já. Você não vai poder fazer força pra nada, mas eu... Por que, que eu tô usando esse? É porque esse aqui é sem programar. Por isso que eu usei esse. Eu sei que vocês não querem esse aqui, porque a maioria acha que esse aqui é ruim. Mas... Aí você vai gerencial por exemplo se você quiser ir aqui ó você vai aqui por exemplo mas não, não vou porque eu, esse aqui foi só um teste cadê informações gerais excluir aplicativo excluir aplicativo Aí, eu não tenho inscrições porque eu já excluí aquele bote. Porque aquele ali foi só um teste. Aí, ah, então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu gostei aí e tchau.